Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Samsung Rewards. Muda o seu programa de fidelidade, hein? Vai ficar melhor ainda, que tem mudanças legais ao Samsung Rewards e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, a partir do dia 12 de janeiro de 2023, o programa Samsung Rewards, aquele do aplicativo que você paga por aproximação usando os cartões cadastrados aqui no aplicativo do Samsung Rewards, tem novidade e nós vamos passar para vocês as informações. Vamos então às notas referentes ao Samsung Rewards, o novo programa da Samsung. Veja, a partir do dia 12 de janeiro, o Samsung Rewards, já faz parte do Samsung Pay, também poderá ser acessado no Samsung Members. Confira abaixo as principais mudanças do programa. A partir do dia 12 de janeiro, o Samsung Rewards, que já faz parte do Samsung Pay, também poderá ser acessado no Samsung Members. Confira abaixo as principais mudanças do programa. Validade dos pontos os pontos adquiridos a partir do dia 12 de janeiro de 2023 terão 24 meses de validade. Hoje é 3 meses, né? Então, olha isso que legal. 24, 2 anos para usar os pontos. Vai ser um luxo, né? Acesso ao programa. Acesse todas as informações do Samsung Rewards nos aplicativos Samsung Pay ou Samsung Member instalados no seu celular. Você deve concordar com os novos termos e condições do Samsung Rewards. Além de utilizar a sua Samsung Account em todos os acessos à loja online Samsung para garantir e aproveitar os benefícios do programa. Como ganhar pontos Rewards Samsung Pay? Veja bem. Realize pagamentos com o seu Samsung Pay limitado a 30 transações elegíveis por mês, conforme nova política de pontos. O bronze de 0 a 10 compras com o Samsung Pay, você ganha 5 pontos Rewards por compra, tá? O prata de 11 a 25 compras é, com o Samsung Pay, você vai ganhar aí é, 10 pontos rewards por compra. E o ouro, de 26 a 30 compras com o Samsung Pay, você vai ganhar 30 pontos rewards por compra. Vamos lá. Loja online Samsung com login da Samsung Account. Em breve você também poderá ganhar mais pontos rewards nas compras da loja online Samsung, utilizando sua Samsung Account. Como utilizar os pontos rewards? Samsung Rewards, né? Acesse a lista de benefícios, produtos, descontos e serviços disponíveis no Samsung Rewards, loja online Samsung. Em breve, você também poderá utilizar seus pontos Rewards como desconto nas compras da loja Samsung, utilizando a sua Samsung Account. Em caso de dúvidas, ainda você tem aqui o manual e nós vamos ver esse manual, o que, que ele diz, tá? Ah, tem essa tabelinha que vocês estão vendo aí de bronze, né? Números de compras de 0 a 10, 5 pontos por compra efetuado, então é, por compra, 5 pontos, agora não mais... Como antigamente era 10, 20, 30, né? É, houve essa mudança, né? Que agora você comprava, por exemplo, 30 compras no bronze e ganhava 10 pontos, né? É, 30 compras no prata, 20 pontos. E 30 compras no ouro, 30 pontos, tá? Então, aqui mudou, foi as regrinhas de compras efetuadas e, o, e a quantidade de pontos para o bronze e prata, tá? E ele continua com a limitação de 30 compras efetuadas no mês pelo Samsung Pay, né? Então, se você tentar fazer mais que 30 compras para ganhar mais pontos Rewards, você não vai ganhar. Porque ele bloqueia com 30 compras para você ganhar pontos. Você pode continuar pagando por aproximação, mas não entra pontos para você no caso, tá? E agora recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo BB, altarendablog.com.br.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 importantes que só os membros têm também. Bem, gente, devido a tela ser bloqueada para mostrar pelo Samsung, eu vou só fazer para vocês uma análise aqui. E você pode ver a transações, né? 30 30 transações que eu ganho porque sou ouro, né? E aí você se mantém ao ouro atingindo as pontas níveis, tá? Resgatar pontos, hoje não tá legal os pontos não. Eu já troquei duas ou três vezes chinelo Havaianas com os pontos do Samsung Rewards Troquei pontos no livelo também aqui, mas nesse momento, por exemplo, não tem nada de pontos bons aqui. Por exemplo, ganhe 12% off se você enviar 500 reais de pontos, não acho legal isso. É, crédito: 30 reais na Tiribins, 6 mil pontos, não é legal. 30 reais de crédito na Ering, 6 mil pontos também, também não acho legal. Não na Nike, 9 mil pontos equivale a 50 reais na Nike, eu acho também muito pouco. É cerveja Box 7.500 pontos, 4 cervejas e crédito 20 reais na Havaianas equivale a 4.000 pontos. Ou seja, um chinelo Havaianas custa, vamos falar aí, 30 reais. Se você trocar 4.000 pontos por 20, vai pagar 10 reais. Aí, ok. Esse da Havaianas é o um melhorzinho por enquanto aqui. Mas vocês observam que eu não tenho pontos suficientes, eu tenho 3.450 pontos. Então, eu não conseguiria trocar esses créditos da Havaianas para com 20 reais para poder trocar um par de chinelo, tá? por exemplo. Mas é interessante, eu já troquei aqui, por exemplo, é um par de chinelo de graça, com 50, como se fosse aí 50 reais. Tá? Um chinelo de 50 reais é top. Apesar que eu acredito que existe aquele chinelo mais simples da Havaianas por 20 reais, né? deve, deve ter. Acredito eu, eu que sim. Porque eu já comprei esses dias para minha mãe chinelo por R$19,90, do Carrefour. Né? Então, Acho que sim, deve ter nas lojas... que aqui tem que ser nas lojas havaianas, né? As lojas que tem nos shoppings e tal. Então acredito que sim. Tá? Mas é interessante. É, acredito que eu devo entrar novos parceiros e novos benefícios a mais aqui também com essa mudança aí. Uma porque os pontos não expirando, né? Tão rápido agora, 24 meses dá um tempo legal de pontos aí, né? Apesar que eles bloqueiam uma, as suas compras para não ganhar pontos, né? Atingiu tantos pontos, atingiu tantas compras, não vai ganhar mais pontos. É, acredito eu que os pontos que, que fiquem que vão ficar válidos até 24 meses. vai conseguir atingir uns picos de produtos bons aí do Samsung Rewards, um programa de graça, né? Além de você pagar com aproximação pelo celular, você acumula milhas e pontos no seu cartão de crédito junto ao seu banco. Então, você vai ganhar duas vezes pontos pelo cartão que você tem e mais rewards pelo Samsung. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Vamos para os abraços, então. Elton Aquino, um grande abraço. Florência de Itália, um grande abraço. Gustavo Alves, um grande abraço. Vanderlei Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.